E vamos para mais um game no Mirabel. Esse é, é um outro campo, meio pequeno e do mesmo tipo que o último. Ele tem uma casinha assim e ele é perfeito para organizar esse tipo de jogo que a gente vai jogar. Que é, tem quatro caras dentro dessa casinha que morrem só com headshot É tudo o resto está contra eles. Um, ele é bem bonito. Porque tem um denivelado, assim, bom, se, bom. se joga dentro de, um, de, um, de uma trancheia natural, é, é, é bem da hora. Eu tive dois games nesse, nesse jogo, um animal muito foda, eu conseguia chegar atrás da casa, estressar os caras, foi maravilhoso. E não filmei, mas tem esse jogo que vocês vão ver, que é um pouco rápido, mas dá para ter uma ideia do, do campo. I uh don't -huh. I'm going to go to the canal. I'm going to Esse tiro foi muito foda, porque realmente eu peguei ele em oh, um oh. cara dele! E ele não tava aqui, ele só deu uma provocadinha e tomou na cara. Como eu agora. Oh! E é só isso para esse pequeno campo, dentro do campo gigante que é Mirabel. Uhum. E o próximo que vocês vão ver é enorme uhum. e meio famoso. Aguardem!